Então, esse vídeo vai ser yeah. de tipos de youtubers representados no blog. Conteúdo muito inovador, então bora lá Aê, galera, é nem ruim Hoje eu vou escapar da prisão E eu desafio você a dar um like e inscrever no um canal com a boca Então vamos lá, fugir da prisão Au, o que é isso? Meu Deus, que jogo legal isso ah! esqueci de falar uma coisa: que, que eu tô esperando inspirando no mini boy do meu Kaique. São canais de Minecraft e agora eu tô fazendo o Roblox. Agora vamos voltar, né, pro vídeo. o porquê no, o nome do meu canal virou gato bandido é que eu matei o gato armado quem re, ele renasceu Meu Deus! O que, que tá acontecendo?